E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando Zang F vs Zang F vs Zang F vs Zang, Zang F. Espero que vocês gostem, confira o vídeo até o final e é isso aí! Round one. Tá, que vai ser a luta dos fortões. O melhor, que é o Zangão aqui. O meu o original vai ganhar, claro. O cara também sabe lutar. Meu que tá dando lag aqui, ó. É horrível jogar com lag essas telas assim que tem imagens pessoal atrás não é bom é bom colocar aquelas telas de treino sabe olha como ficar ruim não dá tem nem graça de jogar gente quando for jogar aí online colocar a tela de treino Vem aí, vai. Tá muito ruim. Round two. Ai, não dá, meu. Jogar com leg não dá Tá tudo muito... Você dá o um golpe e não pega a ah, graça! Ali dá o meu golpe. Ela vai ficar com essa mãozinha, né? Ah, ganha aí! You lose. Não, agora eu vou... Eu vou tirar e colocar esse cara aqui na lista negra Porque não dá, gente Ficar jogando com lag Quem concorda comigo, comente aí Porque é difícil Você dá o golpe e... não vai e hoje é o dia do Zangief. É outro Zangief. <risos> Agora tá bom. Tá melhor. Quem for escolher aí tela, colocar sempre nessa tela de treino, que é bem melhor. Nesse aqui, ó Recuperar meus pontos Toma! Não adianta se estourar aí não Que não, não vai adiantar aí nada Ah! Eu só pusino. Toma, acaba com isso de vez Acaba, acaba, acaba logo Round two. Calma que estou me aproximando aqui Você vai ver Ah Como assim? Tudo está perdido Se desistiu Eu preciso matar ele. Paciência. E dele ficar com a Vai tudo. Gente, ainda tem que matar. Olha, esse V-Shift. Você vai ver. Sempre existe uma marinha. É com o coração na mão, oh, ó. É subir de liga até que enfim é sobe e desce, sobe e desce. Vamos, amigo. 1 Ai, tá esperto, já veio dando pilão. Cuidado que eu também tenho. Ah, você deu fechite, né? Mala. lá. Olha só. Toma, eu também sei fazer. Morre! Round two. Fight. Okay. Me agarrou. Calma aí. Você vai ver. Eita! Agora eu tô mesmo furioso de verdade. Vai ver.